Como é que eu falo isso em português? Algumas formas seriam. Primeira e mais simples seria você falar esquece. Do verbo esquecer, né? Ah, esquece, esquece. Não, o que era que você você queria falar alguma coisa comigo? O que era? O que era? Não, esquece, esquece. Não, diga, diga, diga. Não, esquece, esquece. Outra também seria o deixa pra lá. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá, tipo, deixa pra lá. Tipo, já, como que? Então, lendo uma frase aqui para vocês, acho melhor, eu acho melhor, eu penso que é melhor, na minha opinião, acho que é melhor, você deixar isso para lá, deixa isso para lá. Ficar pensando nisso só vai te deixar... P da vida. P da vida é para você não falar um palavrão em português. Então você pode aprender aí uma publicação que eu fiz sobre 20 expressões com o verbo ficar em português. E também eu fiz uma publicação sobre palavrões em português. Muitos de vocês perguntam como falar palavrões em português. Publicação bem completa aí falando sobre isso. Acesse a publicação deste vídeo aqui e eu deixo tudo detalhado para que vocês possam se aprofundar mais no outra forma, também, de você dizer, é, é você falar, ah, já era. Quero que você queria, um favor que você queria pedir para mim? Não, não, já era, já era, já, já resolvi com outra pessoa. Já era, como que, como, já foi. Outra forma, também, é você dizer, não, não ligar para algo, né? Você não liga para isso. Ah, não liga para isso. Tipo, como, não, não pare bolas a essa, não, como, não dê não, não atenção, como, não ligue para isso. Então, na frase aqui, no final das contas, é muito possível que ela nem ligue para esse detalhe. Como que, não, quer que ser, não é pare bolas a essa, como que? Acesse a publicação completa, que tem muito conteúdo. É a melhor forma de você aprender com esses vídeos que eu publico aqui na internet, é você indo diretamente, de forma grátis, né? na página, que tem mais detalhes. Já se você quer um curso mais avançado, mais estruturado, também eu tenho vários cursos pagos, que você pode aproveitar também, beleza? Grande abraço para você e até a próxima, valeu!